A via saca começa aqui, na última ceia de Cristo. De santo eu não tenho nada, mas esse filho de Deus que vos fala também viveu um calvário antes de ter o devido reconhecimento após a morte. Nasci Francisco Lisboa, em Vila Rica, que hoje vocês conhecem como Ouro Preto. Meu pai me encaminhou nos ofícios da construção e dos entalhes. Em pouco tempo, meu talento corria de boca em boca... E não havia mãos capazes de dar conta de tantas encomendas. Onde tinha ouro em Minas Gerais, era difícil achar uma cidade que não tivesse uma obra minha. Foram trabalhos e mais trabalhos, até que as mãos que tanto entalharam começaram a fraquejar. Por causa de uma doença que ninguém jamais soube me dizer qual era. Perdi os dedos, mas não a força e a vontade de esculpir. Aprendi a usar os joelhos como quem usa os pés. Amarrei os instrumentos às mãos para continuar a trabalhar. Afinal, a criação nasce da cabeça, não na ponta dos dedos. E foi da minha criatividade que nasceu um estilo único de arte. O barroco brasileiro, admirado e respeitado no mundo inteiro. E deste estilo eu sou o grande mestre. Meu nome ficou à sombra do meu apelido. Me chamaram de Alejadinho. Sou um cidadão negro brasileiro, esculpe um evangelho em madeira e em pera sabão, de cerejadinho, e eu digo, sou Emanuel Araújo, sou um cidadão negro brasileiro.